Oi, frutas vermelhas, será que vai bem em agrofloresta? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, um curioso, fuçador, e eu estou querendo desenvolver algumas coisas aqui que gerem um pouco de renda na, na propriedade, é uma pequena propriedade no sul de Minas, na região da Serra da Mantiqueira, e eu queria ver se aqui frutas vermelhas poderiam ser uma alternativa para agrofloresta, fui procurar o pesquisador que está trabalhando com isso aqui na região, ele não soube dizer se em ambiente mais sombreado a agrofloresta leria bem, logo vamos testar, vamos ver como é que é. Trouxe uma muda de framboesa e uma muda de amora preta e a gente vai ver nesse vídeo o transplante dela para o vaso, a preparação do solo, o transplante e aí o resultado final nesse momento. Deixei essas plantas a meia sombra, que era para simular o um ambiente de agrofloresta ou um ambiente de bosque que tem aqui em casa, para ver a evolução dela. Isso foi em janeiro de 2019, estamos em meados de abril. Vamos dar uma olhada como é que essas plantas se comportaram. Oi, esses dias eu comprei uma muda de amora preta e também de framboesa são culturas que estão é, se esparramando aqui pela mantiqueira. Vou transplantá-las. Comprei uns vasinhos também, baratinho, três reais. Já vem com um pratinho embaixo para evitar que a água escapula. Dentro dos pratinhos coloquei um pouquinho de tijolo com algumas funções: fechar o, o buraquinho por onde a água vai passar para evitar de ir terra para o pratinho embaixo, para ter mais água. E ao mesmo tempo o tijolo vai absorver a água e vai manter o terreno, o solo aqui dentro com um pouquinho mais de umidade. Lá junto do sistema de tratamento, em outros vídeos eu mostrei o sistema de tratamento de quando em quando a gente tira as plantas de lá e deixa compostando, o solo vai ficando com bastante nutrientes e com bastante material orgânico das plantas. Né? Nós estamos ciclando os esgotos aqui de casa, tanto água cinza quanto água preta. E esses esgotos estão se transformando em plantas e as plantas sendo compostadas para dar origem a um solo mais orgânico misturar nesse solo orgânico, um pouco de solo que eu já tinha previamente preparado nos saquinhos, as mudas que estavam aqui, elas se foram eu estou reaproveitando a terra. Essa terra aqui tem mais ou menos metade é, de solo. Daqui do, do terreno mesmo, que é mais arenoso, e a outra metade, mas não chega a metade é areia. Porque eu queria um solo um pouco mais leve. Ver que o solo está seco, e um pouco difícil de trabalhar. Retirando o excesso de raízes. Que estavam presentes aqui, que acabou sendo colonizado por umas gramíneas e elas não, não são interessantes para nós nesse momento. Hora de misturar um pouco esse solo, nós estamos garantindo aqui matéria orgânica, os nutrientes que foram trabalhados por essa matéria orgânica, um pouco de areia para garantir que esse solo tenha uma certa permeabilidade, mas não excessiva, porque senão ele ficaria muito seco, muito rapidamente. Então o terreno aqui que tem mais argila a argila vai garantir que o solo mantenha um pouco de umidade, mas ao mesmo tempo sem, sem ficar duro demais, sem ficar empastado e com matéria orgânica que vai auxiliar na retenção dessa umidade e liberação de nutrientes. Não tiver composto, em casa, mas você pode produzir o composto a partir do que saia da, da cozinha, mas não tiver o composto pode ser um pouco de humus de minhoca, o mercado muitas vezes costuma vender isso, lá no fundo um pouco de pedra ou no caso aqui tijolo, aqui um pouquinho de caquinho de tijolo, de, de telha. Para tampar o buraquinho ali, para não perder toda a água, para reter um pouco de água. Olha, nós não vamos encher demais os potinhos, que aqui nós vamos semear a plantinha, colocar a plantinha, transplantar. E eu ainda vou recobrir com um capim para evitar a perda de água. Tirar do saquinho com cuidado. Às vezes a raiz se dobra no fundo, então é legal você retirar o excesso de raiz. Eu tenho que cortá-la aqui. Eu vou cortar as raízes do fundo, porque senão a raiz vai crescer dobrada e ela não vai se dar bem com isso. Vou colocar a plantinha. Esse vaso, na verdade, ele ficou um pouco baixo para essa planta, mas no momento não tenho outro. Vamos completar aqui. Pronto, nossa mora está transplantada. Vamos colocar agora. A framboesa. Esse solo aqui que veio a framboesa, ele está um pouco mais... Ele é um solo um pouco mais argiloso. Mas não tem problema. Ok. O ideal é a gente plantar com o colo da planta, na mesma altura da superfície do solo. Aqui ficou um pouquinho baixo o vaso, mas está feito. Vamos regar e complementar com um pouco de grama, grama cortada. Quando a gente faz a poda da grama, nem pensar em jogar a grama fora, muito menos queimar a grama. A gente já viu a importância de manter o solo sempre coberto. Aqui nossa amiguinha está agora com uma caminha protetora no vasinho. Isso significa que eu vou precisar de menos tempo para regar. Ou antes, de menos rega ao longo do tempo. Pronto, fácil, simples e daqui alguns poucos meses eu vou estar comendo amora preta e framboesa do vaso. Grande abraço. O replantio da amora e da framboesa que a gente acaba de ver, foi feito em janeiro. Nós estamos em meados de abril e essas plantas já cresceram bastante e eu tenho tocado elas a meia sombra. Essa é a amora e olha que belezinha. Essa daqui é a framboesa. Olha que belezinha! que já está apontando os frutos, essa outra é uma framboesa nativa, que eu tirei muda dela e logo a gente vê o resultado do plantio lá embaixo, então fica o convite, se estiverem curtindo as ideias, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, chama o pessoal para ver, para descobrir. A gente está buscando alternativas e com base na ciência, né? no que o pessoal tem descoberto, para avançar em termos de recuperação de área degradada, agrofloresta, é, agroecologia, é, design ecológico, um punhado de coisas. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!